Rapaziadinha, vamos lá Matar o Neo Gigante Vou só localizar ele Pra sentar por aqui ó. Vamos ver o que é o bicho Esse aqui é brabo demais Galera, esse aqui não dá para brincar não só localizar ele aqui O pessoal tá entrando aqui para ajudar embora. O de Arqueiro Tá É tá mais fácil para mim Dá pra gente caçar ele e matar ele mais rápido tudo bem? Só localizar ele aqui. Dentro do Monster Hunter World é isso, galera. Não é só. Ah, o monstro tá ali do outro lado e vou matar, não. Aqui é o negócio que você tem que. Saber localizar o. monstrão e ir pra cima. Ó, oh, parecem tá pegadas aqui algumas coisas. Vamos lá, deixa eu ir pra cá. O campamento tá aqui. Beleza. Liga o rastro, já, tá um ra já tem raça aqui Olha essas ervas aqui, é muito bom pegar, viu? Aqui ajuda a curar uma vida danada Vamos deixar pegar ele Ó, segue esse rastro azul que é o rastro dele É gigante, esse aqui é o bicho Esse aqui é o famoso Cão de sete cabeças Opa, já tá ouvindo ele rosnando? Vou pegar o arco de agabão aqui, ó. Ai, meu Deus, ó, bichão. Meu Deus! Já chega! Uou! Mano, se pega, é GG! Oi, caramba! tô doado! Lembrando que não pode desmaiar mais de três vezes, tudo bem? A equipe, não perde. Baseada. Ponto fraco dele aqui, ó. Aqui na região da das costas dele, da asa. Da pata também, ó. Cabeça também, a pata também dele é bem fraca. Tá atordoado. Ai, caramba. Essa é a vantagem de vir de arco. Ele tá meio atordoado. Corre não, sem vergonha. Vou pegar isso aqui, ó, que é bom pra atacar nele. Você falar, ah, João, é umas bombinhas que taca. Vou pegar mais aqui, ó. Você ajuda a enfraquecer ele. Nossa senhora. Pula de mim, filha da... Bate, bate. Oh, o rabo dele caiu é... As partes do corpo dele É bom pra montar, fazer armadura, rapaziada Então sempre que você tiver oportunidade De pegar, pega Não, não E a hit kill, tá? Lembrando disso Pegou no CR hit kill a maioria dos ataques dele. Beleza, conseguiu chegar? Ele matamos, boa, boa, rapaziada. Vou aproveitar para lutear ele e pegar umas coisinhas aqui. Então, galera, sempre pega os itens do Nerd Gigante, tá? Sempre tem coisas muito boas aqui. Fechou? Tamo junto, galera.